Bom, vamos encerrar então essa longa semana de julgamento. Primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus, como o doutor Newton eh, em todos os dias nessa oportunidade, na, nos nossos dias eh, invocou a Deus, e eu também primeiramente agradeço a Deus. E dar uma última palavra aos familiares, das vítimas principalmente. Nós que trabalhamos no Tribunal do Júri, trabalhamos com a dor, com a dor da perda. A gente não se acostuma. as vidas, todas as vidas que são perdidas aqui na cidade engana-se quem pensa que um juiz do tribunal do júri ou quem quer que seja que trabalha aqui se acostuma com a morte com a perda perda de uma vida que é igual a minha a perda de uma vida que tem um valor tanto quanto a minha vida é. É uma mínima vitória conseguir levar policiais militares e guarda civil para um júri popular. Porque normalmente esses casos, quando tem violência policial, a letalidade policial no Brasil, é, sempre ele termina num arquivamento do inquérito. Quando tudo aconteceu, que a gente foi tomar ciência até né, de tudo que estava acontecendo, que pessoas inocentes foram atingidas sem ter nada a ver, a gente também se sensibiliza. Eu imagino eu num lugar, tô saindo da minha casa e levei uma bala sem ter nada a ver, entendeu? E quando a gente questiona porque eles são inocentes, porque realmente eles são inocentes, eles não têm provas reais, concretas e só tem porque fulano disse, porque ciclano disse, por causa de uma mensagem de celular. E especificamente hoje eu falo mais do meu irmão porque só tem essa vítima. Então assim é é uma injustiça porque a gente sabe que quem realmente fez, está aí tá rindo, falando, olha lá, a gente fez, ninguém pegou. E os familiares estão confiantes que vai ter uma, uma condenação dos policiais, é, que vai ter futuramente, inclusive, uma indenização depois desse, desse júri. E a defesa está apelando para para o que todo mundo já sabe, né? Para o, o discurso do bandido bom é bandido morto. E isso é muito preocupante, né? Porque é um júri popular. É a sociedade que vai decidir. E que sociedade nós temos? Toda a Cristiana, saiu. A Nádia, o Gerson, Nívia. Então, mas eu, a Nívia, a assim, né? tô... Ana. A é. Ana. Fabrício Emanuel Leutério, Tiago Barbosa e Sérgio Manhanhan foram denunciados e julgados como incursos em crimes de homicídios qualificados pelo motivo torpe, com um emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas e praticada por grupo de extermínio. Ocorridos no dia 13 de agosto de 2015, no período da noite, em oito locais de crimes diversos nessa cidade, e comarca de Osasco e na comarca de Barueri. Foram ainda julgados por terem formado quadrilha ou bando. Realizado hoje o julgamento, decidiram os senhores jurados pela condenação dos réus Fabrício Emanuel Eleutério, como incurso nos crimes descritos na pronúncia, e ora o condenam a cumprir pena privativa de liberdade total de 255 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado. Condenaram o réu Tiago Barbosa Henklin como incurso nos crimes descritos na pronúncia a cumprir pena privativa de liberdade de 247 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado. Condenar o réu Sérgio Manhanhan como incurso nos crimes a ele imputados na pronúncia a cumprir pena privativa de liberdade de 100 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado. Fixo o regime inicial fechado como de cumprimento da pena, ante a quantidade de pena hora imposta, havendo previsão legal da fixação deste regime, bem como por se tratar de crimes equiparados a ideões. Considerando que os réus responderam aos atos do processo encarcerado... Foi uma vitória né, para a periferia, para muitas mães. E eu espero que não para aí essa vitória. Eu espero que essa vitória continue para outras mães, entendeu? E vamos em frente, a luta vai continuar. Para ver se essa justiça, ela começa a acordar. Porque estão matando gente como pior do que em guerra, pior do que terrorismo. E pessoas inocentes, negras. Sabe, de periferia, tem que parar com isso. A única coisa que eu peço é para parar de matar, sim. Né? Ninguém deve matar ninguém. Vocês estão encerrados nossos trabalhos. Agradeço a presença de todos mais uma vez. Estão dispensados. Muito obrigada.